aí, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre aquela dúvida que tira o seu sono, eu tenho certeza. Por que, que a negação é dupla em francês? Hum? Então lá, só revisando um pouquinho da regra básica da negação, ela é dupla. Para fazer uma negação em francês, a gente sempre vai ter a palavrinha ne o verbo que a gente quer negar, né, conjugado, e aí depois a palavrinha pa. Então a negação é feita com ne pa. Je ne veux pas, eu não quero. Tá? Então a gente usa duas palavras. Lembrando que o pa pode ser substituído por outras coisas também, outras palavras negativas, como, por exemplo, nunca, jamais. Je ne danse jamais, eu não danço nunca, je ne connais personne là-bas, eu não conheço ninguém lá, então personne que tem a ideia de ninguém quando é associada ao ne. Je ne regrette rien, eu não lamento nada, então rien. Nada, eu não lamento nada, os dois juntos também têm essa ideia de negativo. Ok, isso daí a gente sabe, regrinhas básicas do francês. Mas, por que que isso acontece, hein? Certo, então no início, lá nos primeiros registros da língua francesa, é, lembrando que ela veio do latim, então ela tem muitas semelhanças com a nossa língua portuguesa também. A negação era feita, como em português, ou como em italiano, ou como em espanhol, apenas com a palavrinha NÃO, ou seja, a palavrinha NÃO em francês, NON, N-O-N. -n. Então, lá no começo, a negação era feita NON e o verbo, igual é o nosso português. Mas, aconteceu um fenômeno em francês que é comum em várias línguas, na formação de várias línguas, que é chamado de erosão. Então, é um fenômeno linguístico que é da evolução da própria língua mesmo. É natural que muitas palavras, elas acabam... muitas vezes elas são bastante usadas e elas o som vai meio que caindo, né? Como, por exemplo, a nossa palavra para, né? para mim ou para você, que vira pra, pra mim ou pra você, porque... Por quê, gente? Porque é mais fácil de falar, né? É mais rápido. Como é uma letrinha ali no meio, a pessoa entende na boa. Quanto mais rápido você vai falando, é um fenômeno natural da língua. Ao invés de falar para você. Isso aconteceu em francês com a palavrinha NÃO. Então eles iam falando e falando e o fenômeno aconteceu. Da palavrinha NÃO, acaba ficando só o só o comecinho, o N e aí o O perdeu, ficou fraco o som e acaba virando um E. então o NON virou ne. Ou seja, por bastante tempo a negação em francês era feita com ne e o verbo. Não, mas peraí, aí, você tá me falando que o povo muda todas as palavras de preguiça de falar uma letra a mais? É yeah, yeah, yeah, sério isso daí, é um fenômeno realmente reconhecido pela, li pela linguística, aliás, um dos principais fenômenos que faz com que a língua mude, é a gente poupar esforço na hora de falar. Mas e como vocês sabem, a palavrinha nã acabou ficando mais curta, até mais rápida de falar, mas ela significa, então, não. E por ela ser, então, uma palavra curta, ela acabava não se impondo tanto como uma negativa. Muitas vezes, se você quer dizer um não, assim, que é um não bem não, o não parecia que não, não era mais suficiente, porque ele era tão curto, parecia que aquele não não era, assim, tão não. Você entende mais ou menos o que eu estou falando? A gente pode ver um exemplo do português. Eu lembro quando eu era criança. Bom, até quando eu era adolescente, tá? Vamos falar a verdade. <risos> quando a minha mãe não queria que eu fizesse alguma coisa, ela não falaria simplesmente, não, Fernanda. Ela falaria, não vai não, Fernanda. Não vai coisa nenhuma, Fernanda. Ou seja, ela queria mostrar o quanto aquilo era negativo. E uma palavra não, simplesmente não era mais suficiente. E ela usava, muitas vezes, duas palavras não, não vai não. Ah, então agora é não mesmo, não vai, coisa nenhuma, coisa nenhuma ali também estava dizendo que era não mesmo, era uma negativa bem forte. Então isso a gente faz em português também, de uma maneira um pouco mais informal, mas acontece também. A minha mãe fazia, e os franceses, um pouco diferente da minha mãe, ao invés de colocar um outro não no final, o que eles fizeram foi trazer uma palavra com um significado, assim, de pouquíssima coisa, quase nada para combinar com o negativo. Hum, vamos ver o exemplo então da onde isso veio. Quando você quer queria enfatizar então o negativo em francês, ao invés de colocar simplesmente a palavrinha ne, eles acabavam adicionando uma outra palavra para combinar com a frase, como por exemplo, il ne marche pas. Ou seja, verbo marcher, andar, ele não anda. Um passo, pa, significa um passo, e é daí que veio tudo isso. Claro que não tinha só essa, tá? Na época existiam várias outras palavras, não só o pa, mas ele surgiu daí, nesse significado mesmo. Il ne marche pas, ele não anda, passo, ele não dá nenhum passo, tá? Realmente é bem negativo, a pessoa não anda, nenhum passo. Outra forma de usar, que era usada antigamente quando esse fenômeno começou a surgir, é, por exemplo, Il ne mange mi. Mi, significa, então, significava, né, antigamente, migalha. Então, ele não come migalha. Ele não come nenhuma migalha, tá? Então, nada mesmo. Il ne mange mi. Il ne boit goutte. Ele não bebe gota, ou seja, ele não bebe nenhuma gota. Outra, il ne Il ne é o verbo coure, que é costurar. Então, ele não costura nenhum ponto. Il ne Então era isso que acontecia, eles traziam palavras com um peso bem pequeno para contrapor ali na frase e mostrar que aquilo realmente era uma negação Bem mais enfática do que simplesmente com o ne. Mas desde o século 15, o pá e o poin começaram a aparecer mais do que os outros. Então eles acabaram trazendo essa negação com ne e o pá, o ne e o poin, para outras frases que não necessariamente você estava querendo dizer um passo ou um ponto. E assim, a negação dupla foi se generalizando e hoje ninguém mais nem pensa que o significado de pá é de um passo. Já a palavrinha PAH ainda aparece em algumas coisas de linguagem um pouco mais culta. Você vai encontrar ao invés do pá, você vai encontrar o PAH. Ou alguns, alguns dizeres mais regional, assim, quando você vai em um lugar mais interior. As pessoas podem pronunciar também o PAH ao invés do mas é daí que veio, então, tentando enfatizar melhor o ne, que era uma palavrinha ali que já estava meio enfraquecida por causa da erosão da língua. E hoje, o fenômeno que acontece é que a, o peso da negação acabou sendo transferido muito mais para a segunda palavra do que para a primeira, que originalmente era a negação, né, o ne. Então, como ter duas palavras muitas vezes pode parecer um pouco pesado para a negação, na oral, as pessoas não pronunciam o N e acabam pronunciando apenas a segunda parte, apenas o ou a segunda parte da negativa, que as pessoas se comunicam assim, você pode ir em meios cultos, que as pessoas vão se comunicar assim, é normal tirar o ne, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, será que o francês vai dar essa reviravolta e o ne, que era non, que era a única negação que existia, vai deixar de existir pra ficar simplesmente culpar a segunda palavra? Ah, isso a gente provavelmente vai ver no próximo episódio da. do Cocta F, não, né? Porque acho que eu não vou estar aqui para ver, mas do próximo episódio da língua francesa daqui a alguns, não sei, 100, 200 anos? Qual é a aposta? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like que isso ajuda bastante o canal e eu vou saber que você gostou e eu vou poder fazer mais vídeos assim, beleza? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau!